Meu nome é Neide Farias. Eu fiz o procedimento das sobrancelhas, assim, fiz a pigmentação. Eu achei o máximo, fiquei muito maravilhosa. E eu quero agradecer muito vocês por estar tá dando essa oportunidade pra gente, pra fazer a gente se sentir mulher de novo, sabe? A gente tá. faz a gente se sentir melhor. Sentir dia de beleza, um dia de mulher. A gente faz muito tempo que a gente às vezes não se sente assim. E aí é bom a gente sentir gente de novo.